Como é que pessoal do meu canal? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal Diário de Angolano na Gringa. Eu sou David Pontes PJ, estudante poliglota de línguas estrangeiras, angolano como podem ver na bandeira aqui atrás, vivendo na Rússia atualmente. No vídeo de hoje vamos falar do método que eu utilizo para aprender idiomas. Pois é, o método que eu utilizo para aprender idiomas. Muita gente me tem perguntado qual é o método que eu utilizo para aprender idioma, o que é que eu faço e no vídeo de hoje eu vou explicar exatamente do modo detalhado o que é que eu faço e o que é que eu utilizo para aprender um determinado idioma. Então fica comigo até o final do vídeo e não pule para não perder nenhuma parte importante. Isso! Isso é de leve, pior, Pois é, eu decidi gravar este vídeo porque muita gente me tem questionado sobre os métodos que eu utilizo para aprender um determinado idioma, o que eu faço para aprender tão rápido e tudo mais. Então, eu vou tentar explicar de uma maneira bem detalhada sobre o que eu faço ou o método que eu utilizo para aprender um determinado idioma. Mas antes disso, vejamos. Normalmente, há centros de aprendizagem de idiomas onde ensinam idiomas em Um determinado tempo. Isso é, dependentemente do idioma que vais aprender, pode ter a duração de seis meses, um ano ou um ano e seis meses. Por exemplo, em inglês normalmente tem a duração de um ano e seis meses ou dois anos. O espanhol, para nós, a, a, nativos de português, tem a duração de seis meses. Pois é, nesses lugares, nesses centros, Normalmente, eles utilizam um método, que é o método da gramática, nesse caso, possamos assim chamar, porque eles têm um programa de estudo, desde a base até o ensino avançado da língua, pois é, então é exatamente isso que eu utilizo também, eu utilizo o método da gramática, pois é, não é nada fora do normal que eu utilizo, não, é excepto alguns bônus que eu adicionei uh, ao percorrer dos meus estudos, pude ver que... Poderiam me ajudar a aprender mais rápido. Mas o principal, o método principal que eu utilizo é mesmo também o estudo da gramática. Pois estudando a gramática, eu me sinto mais confiante para poder falar sabendo que estudei e sei que está certo. E poderei me defender caso um dia alguém me dizer que está errado, me tentar me corrigir e tudo mais. Eu vou poder saber me defender. Então, o que eu tenho é um programa de estudo. Sim, um pouquinho diferente dos uh, dos centros uh, de ensino né de, de, de, de línguas. Uh, eu fiz um programa de estudo para mim mesmo que me facilita, e me possibilita aprender muito rápido. No que consiste esse programa de estudo ou como funciona esse programa de estudo que eu fiz para mim mesmo? Eu selecionei as coisas mais essenciais para mim. Né, uh, do estudo da gramática Que me facilitaria na aprendizagem De um determinado idioma Com esse programa de estudo Eu não faço um ano uh, De estudo Eu não faço seis meses de estudo Posso até fazer bem menos Dependentemente do idioma que vou estudar Então, esse programa de estudo Me guia sobre o que Eu devo aprender E quando devo aprender Por exemplo, normalmente quando eu começo a estudar Um idioma do zero normalmente eu começo a partir do alfabeto depois vou talvez aos números ordinais cardinais aprendo as cores aprendo os dias da semana os meses pronomes demonstrativos pronome pessoal uh, e assim vai eu já tenho bem organizado o que eu devo aprender e quando devo aprender Ah, por exemplo Antes de chegar aos verbos, eu devo saber tudo isso que eu acabei de citar agora. Eu devo saber. É uma obrigação saber os pronomes demonstrativos, interrogativos, o dias da semana, os meses, as cores. É obrigatório eu saber tudo isso antes de chegar às conjugações verbais. E devo mencionar também que, para fazer isto... Eu tive de fazer um curso de um ano e seis meses de inglês, que foi a minha primeira língua estrangeira a aprender. Lá eu pude ver o método que eles utilizam para ensinar o inglês. Então, a partir daquele método que eles utilizam para estudar inglês, eu fiz o meu programa de estudo. Mas só que o método que eles utilizam é muito longo tipo retarda minha aprendizagem lá eu tive de fazer dois anos para aprender a língua inglesa mas com o meu programa de estudo eu faço muito pouco tempo então é isso que eu faço não é nada fora do comum ou algo de outro mundo simplesmente sento mesmo também estudo perco horas e noites de estudo simplesmente seguindo o meu programa de estudo e claro adiciono algumas metodologias para Impulsionar a aprendizagem, como ouvir podcasts, assistir filmes com legenda uh, na determinada língua que eu quero aprender, uh, ouvir muita música, mesmo sem entender nada, simplesmente ouvir para desenvolver o listening, né? Uh, então, é basicamente isso que eu faço para aprender um determinado idioma. Não é nada fora do normal, é simplesmente isso. Sinto mesmo, perco horas estudando, noites. Uh, e tento praticar bastante, mas já yeah, de uma forma resumida, eu uso o estudo da gramática mesmo. Eu sento e estudo a gramática, porque com a gramática, ou sabendo a gramática, me sinto mais confiante quando eu for falar. Eu sei que há muita gente por aí aprendendo idiomas que utilizam métodos diferentes, métodos que talvez... Uh, Façam com que essa pessoa aprenda mais rápido. Então eu acho que cada um tem um, tem o um seu método, a sua forma de aprender. Então, se você também está aprendendo um idioma, deixa aqui nos comentários o que você faz, quais são os métodos que você utiliza para aprender este determinado idioma e vamos debater sobre isso. Sem mais delongas, esse era o vídeo que eu tinha para vocês hoje, pessoal. Tamo juntos. Não se esqueça de se inscrever no canal se é novo e deixar o seu like se curtiu do vídeo.